Boa noite, e aí pessoal, bem-vindos a mais uma live resumo do Barba ao som de Get Lucky. Vou fazer uma playlistzinha aqui, pés descalços, que vocês vão pirar. Depois vou, vou compartilhar o linkzinho aqui no do, do Spotify. Então, galera, chegando aí. Vamos falar aqui sobre um dos livros que foram, eu acho que foi o livro mais importante talvez na minha virada, no meu processo de libertação, ele se chama Sincronicidade, já vou botar aqui pra galera que tiver chegando. Então galera, pra quem estiver chegando por aí, hoje eu vou fazer um resumão sobre esse livro que se chama Sincronicidade, é um livro que foi muito importante na minha jornada de libertação, saindo da CLT, na época que eu estava lá na L'Oréal. E para buscar aí uma jornada de mais conhecimento, autoconhecimento, de propósito, clareza. Então foi um livraço que me ajudou muito. E eu quero trazer aqui para vocês os principais insights desse livro. Que é um livro muito profundo. Que traz dois grandes tópicos, assim, importantíssimos a vida. E esse livro, é, para quem tá vendo aí esse, esses resumos do Barba, que eu venho fazendo aí alguns domingos tal. O objetivo é trazer... Vários aprendizados para que você possa levar para a realidade, que possa levar para a sua execução. Tá? Eu tenho há um tempo já é, escolhido reler alguns livros importantes na minha vida, porque assim eu consigo digerir ainda melhor esses conceitos. E Eu estava lendo muita coisa, mas de uma pegada muito, muito superficial. Acabava que eu li o livro e não lembrava direito dos principais conceitos. Então eu estou lendo com mais calma agora, estou digerindo, estou realmente analisando cada elemento e trazendo aqui para vocês, que é mais uma forma de eu, de eu dominar esses conhecimentos e também trazer aqui uma oportunidade de vocês terem uma leitura mais sintética, né? entenderem as, é, as grandes mensagens desses livros e a partir daí vocês levarem é, para a vida de vocês ou resolverem ler o livro e conseguirem aprofundar ainda mais, beleza? Então vamos lá! Eu sempre começo um livro pensando qual é a minha intenção por detrás desse livro. O que, que eu quero aprender, o que, que eu quero dominar, o que, que eu quero conquistar. Então, a intenção com esse livro, que eu já tinha lido né, há uns 5 anos atrás, foi realmente entender quais foram os principais conceitos que marcaram a minha vida naquela época. Porque eu lembro que foi o pr primeiro livro que eu li no, no meu processo de, de libertação. E não lembrava muito bem por que, que ele tinha sido tão impactante, assim. E, e na época que uma coach, eu estava num treinamento de liderança, e foi essa pergunta que foi meu gatilho, assim, para me reinventar. Que ela me perguntou qual era o meu propósito de vida. Eu não fazia ideia do que responder, não fazia ideia do que que era propósito de vida. Eu estava completamente cego e adormecido para essa esse profundo conceito, e aí ela me sugeriu ler esse livro. E foi esse primeiro livro aí, Sincronicidade, do Joseph Jaworski, que conta a história dele de, de despertar, uma história de construção de um projeto, de uma vida com muito mais propósito, e de todas as sincronicidades que aconteceram né, ao longo do caminho dele. Então foi um livro que, que me ajudou muito na minha jornada de autoconhecimento, e o que eu quis aprender novamente, lendo ele, aqui tem umas anotações, então eu vou olhar para cá toda hora, porque assim fica mais fácil de trazer para vocês aqui, é, foi entender o que que me marcou e influenciou né, em termos de, de descoberta de propósito e esse maior entendimento sobre sincronicidade. Para quem não conhece, são essas coincidências significativas que ficam pipocando e aparecendo na nossa vida o tempo todo. né então vamos lá, é, resumindo aqui, né? sobre o que, que é o livro? É a história da busca de uma vida e carreira com mais propósito, de um reconhecido advogado, aí, que é o Joseph, que ele acaba, a partir dessa busca, vivendo experiências significativas e se deixa levar pelas sincronicidades aí que vão aparecendo para redesenhar a sua realidade. Né? E é um livro que também fala muito de liderança, mas é um estilo de liderança que hoje é conhecido como liderança servidora. Né? Uma liderança que não se, não se apresenta como no, no estilo comando e controle, mas muito mais no, no estilo de, de servir a sua equipe, servir né, ao mundo. E o objetivo central do livro, segundo o autor, ele descreve aqui, é propor uma alternativa. Tá? E se os indivíduos e as organizações operarem a partir de uma orientação generativa, que é um termo que eu vou explicar depois, que ele usa, com base na possibilidade em oposição à resignação. Ele acredita que assim poderíamos criar um futuro no qual viveremos em vez de simplesmente reagir quando chegarmos lá. Então ele propõe vários caminhos diferentes, né? algumas perguntas interessantes que eu me fiz logo no início, é como criar um contexto para você enxergar de forma ainda mais profunda essas sincronicidades que estão pipocando aí, né? ao seu redor o tempo todo e o livro é dividido em, em quatro grandes partes, tá? Ele cinco na verdade. Ele usa muito a estrutura da jornada do herói. Para quem não conhece, inclusive é o livro que eu estou lendo agora do, é, um, um, do Joseph Campbell, né? Um, um clássico aí sobre storytelling. Né? Se você analisa todos os grandes filmes da Disney, né? os grandes as grandes histórias é, de Senhor dos Anéis Star Wars né todas elas têm uma estrutura muito forte da jornada do herói né e o, o, é, o herói de mil Faces esse livro do Joseph Campbell é a base disso tudo né onde ele estuda a mitologia os mitos e, e a repetição dessas de, de algumas etapas específicas dessa jornada de herói que tem três grandes etapas né o despertar né o chamado depois a iniciação o caminho com as provas batalhas e e, e vitórias e derrotas e depois o retorno, né? Então, o livro é estruturado mais ou menos nessa pegada, tá? Ele falando, a primeira parte é da preparação da jornada dele, depois ele atravessando o limiar, depois a jornada do herói propriamente dita, quarta parte é a dádiva e depois ele termina com a jornada contínua, tá bom? Então eu vou trazendo aqui as, as partes que mais me marcaram, que eu acredito que são as partes mais interessantes para que vocês... Absorvam aí belas sabedorias, porque o cara é pica. O cara foi muito bom. E, e ainda na capa, só na capa na introdução, você já pega um monte de coisa legal, tá? É, deixa eu trazer aqui. Então, ó, descobri que as pessoas não têm medo de morrer. Elas têm medo de nunca terem vivido. De nunca terem considerado a fundo qual o propósito maior de suas vidas e de nunca terem dado um passo em direção àquele propósito no sentido de fazer alguma diferença nesse mundo. Então isso é um conceito muito poderoso, né? de, na verdade ele diz que as pessoas não têm medo de viver, de morrer, mas têm medo de nunca ter vivido, e isso nos faz refletir, né? se a gente está tocando a nossa vida de forma que a gente sente que está vivendo, né? que está acrescentando dias à nossa vida, se a gente está acrescentando vida aos nossos dias ou dias à nossa vida. Né? Então isso me fez pensar e achei fenomenal. E ele diz né, que a única maneira de se experimentar uma vida desprovida de sentido é trabalhar incansavelmente para se convencer que ela não tem significado. Então, toda vida tem sentido. Você já nasce com sentido, mas as pessoas acabam trabalhando tão fortemente para tirar o significado da vida, entrando em, em rotinas e pilotos automáticos, que isso acaba nos afastando da nossa base daquilo que a gente já nasceu, que é uma vida com sentido. Ele traz uma, que eu não, eu não sabia, mas da, a origem da palavra, ele, de diálogo, quer dizer fluxo de significado. Então, em vários momentos ao longo do livro, ele traz é, diálogos significativos, onde essa fluidez de, de conceitos e, e, e trocas acabam o ajudando a atingir níveis de consciência muito maior. Então, é, depois tem uma conversa com um grande físico, David Bohm que ele, ele traz muito, ele tem, escreveu um livro até falando sobre esse diálogo e uma vez que você consegue promover diálogos significativos, isso é uma das melhores ferramentas para o seu próprio é, crescimento e ele também fala, quando estamos no estado de comprometimento e entrega, começamos a experimentar as sincronicidades ela é uma consequência, não podemos controlá-las, apenas observá-las então isso é interessante, porque às vezes a gente fica querendo controlar muitas coisas na vida, principalmente essas coincidências significativas. E na verdade, basta você ficar aberto, num estado mais de fluxo e observando, porque elas estão acontecendo o tempo todo. Só que quando você não observa, quando você está num estado muito é, denso, do piloto automático, né, das coisas acontecendo de forma... Né, sem, sem fluidez, você não tem a capacidade para observar isso tudo. Então, você precisa ficar mais atento né, que elas estão acontecendo o tempo todo ao seu redor. E aí, começa, né preparando-se para a jornada. Então, aqui ele conta a história dele, era né, advogado de sucesso, que seguiu os passos do pai, né, até chegar uma crise pessoal e a sua mulher abandoná-lo, né não amava mas ele, então deu um pé na bunda. E aí... A vida dele se tornou completamente vazia. Ele pulava de atividade para outra sem parar um momento sequer para refletir e considerava o rumo da que a, que a vida dele estava tomando era completamente sem significado. Ele achava que vivia uma vida incrível, mas na verdade não sabia nada da vida. A vida dele parecia mais uma Disneylândia, sem autenticidade, limitada, extremamente previsível e desprovida de qualquer significado. Então achei interessante essa analogia que ele fez com a Disneylândia então é, ele chegou nesse momento de, de crise, ele esperou a bomba estourar, né? então a mulher deixou ele, ele teve uma crise muito forte pessoal em relação ao trabalho, daí ele resolveu tirar uns dias de férias e saiu pela Europa. Então ele levou diversos livros né, e foi acompanhado aí de leituras profundas, diálogos internos, ele percebeu que a grande parte das pessoas da geração dele que haviam atingido considerável sucesso se sentiu da mesma forma que ele. Tinha quase todos os bens materiais que desejavam, mas não estavam vivendo de verdade. Não eram verdadeiramente livres. Queriam se desprender e fazer a diferença, queriam contribuir, mas estavam imobilizadas pelo medo e pela necessidade de ter mais e mais coisas. Era o desejo de ter em vez de ser. Então é muito foda né? essa diferenciação do ter para o ser. Porque muitas das nossas decisões na vida e da forma como a gente vai construindo a nossa forma de agir é valorizando o ter. Então, até o nosso ser, ele, a nossa identidade passa a ficar muito dependente do que a gente tem. Né? Então, se eu tenho uma casa, se eu tenho um título, se eu tenho um cartão de visita, se eu tenho o carro do ano, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu acabo sendo bem-sucedido, mas isso é uma lógica muito aprisionante. né? E ele fala que todos os amigos dele, né? e aí eu, eu consigo conectar com a estatística do, do Instituto Gallup, porque fala que nove em cada dez pessoas estão infelizes no trabalho, então praticamente todo mundo se encontrava na mesma situação que ele. Né? E aí ele traz duas noções de liberdade que eu achei muito legais, que tem a estar livre de... A Tati ligou, fala pra Tati não me ligar aí não, amor, por favor. É, estar livre de, ou seja, é a liberdade de se é, desvenciliar da opressão de determinadas circunstâncias, né? Que aí eu, é muito da, daquela questão do, dos seis peixes que eu falo, dos nossos pais, professores, dos nossos patrões, políticos, publicitários, padres venditando regras e, e formas de agir, né? E o, esse é o estar livre de. E outra é ser livre para, que é para seguir o seu propósito, com comprometimento, né? para ele poder ter a verdadeira liberdade. Então, é, são duas formas de você olhar para a liberdade, as duas muito relevantes que a gente precisa né, cultivar: estar livre de, das regras que os outros nos impõem, e ser livre para seguir o nosso caminho, a nossa verdade. E ele vai descrevendo, grande parte do livro, principalmente é, aqui no início, as sincronicidades que, que foram acontecendo na vida dele. Então, ele teve uma série de sincronicidades que chegou a levá-lo para o GP da Fórmula 1, lá em Monza, né, nos boxes. Então, ele estava ali do lado dos, dos motoristas, motoristas, dos, dos corredores. Né, e, e é impressionante que que como ele, ele começou a entender esses conceitos, se deixar levar pelo estado de fluxo coletivo, confiar mais nessas, nessas oportunidades, as coisas foram acontecendo e é, é bizarro, é muito, muito louco ver como que isso se tangibilizou na história dele. E aí ele diz que quando ele começou é, o seu... Ah. Sobre seu propósito de vida... Quando ele começou a falar, a né, pensar sobre seu propósito de vida maior né, e que de fato gostaria de fazer com ela, ele queria encontrar uma maneira de contribuir com o um empreendimento social mais amplo né, do que fazer apenas ali na advocacia. E aí surgiram vários medos, o medo de deixar sua pequena tribo, medo de arriscar um passo em direção ao desconhecido, medo de no final das contas não conseguir fazer nenhuma diferença... Ele não se sentia qualificado, não tinha qualquer tipo de conexão fora ali do seu grupo de contatos e não tinha nenhum grupo de apoio para falar sobre isso. Então ele se sentia muito isolado, que é o caso da maioria das pessoas que, que começa a buscar um caminho diferente do que tinha conquistado até então. Né? E esses medos ele sentiu todos, é legal que ele conta de forma bem detalhada, as emoções que estavam por detrás de cada um desses medos, medo do julgamento, medo do fracasso, medo de largar o certo pelo duvidoso, medo, né, tem muito medo, mas o, o importante é você mesmo diante do medo, você seguir em frente, que isso é coragem, coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é você conseguir seguir em frente mesmo diante do medo, né? e coragem, se você olhar para a palavra, quer dizer agir a partir do coração, então é... O, o medo sempre estará presente, mas o mais importante é você confiar no coração, confiar nas suas emoções, confiar na sua intuição, confiar no universo. Confiança é muito importante seguir em frente. Aí a mágica acontece. E aí ele começa a ter várias experiências, diálogos e trocas que trazem constantemente, o livro inteiro, essa consciência da unidade, de que todos somos um. O Yoga, a palavra Yoga representa a união. Então você começa a entender que, como ele tem vários diálogos com físicos e com pessoas mais racionais, você começa a entender as pontes da ciência com a espiritualidade, as pontes explicando fenômenos como a sincronicidade e toda essa conexão, e a palavra que ele usa muito é unicidade, onde está tudo conectado, tudo inter, interligado, e é legal ver como que ele traz isso de uma maneira ainda mais racional, né? para quem é mais cético, quem é... É um pouco mais razão, né? E aí tem umas frases aqui que eu anotei também que eu achei lindas, né? O caminho para o fazer é ser, que é do Lao Tse. E não deveríamos pensar tanto sobre o que fazer, mas sim sobre o que ser, né? Do mestre Eckhart. Então, ele traz sempre é, esse convite para a gente focar mais no ser, e menos no fazer, no ter, na ação, né? Motora, isso tudo acaba que nossa vida... A gente é muito racional aqui, ainda mais no ocidente, né? É uma pegada muito razão, razão, razão. Então ele sempre vai trazendo a questão do ser, do estar, da emoção. E, e aí em vários momentos ele ele vai dialogando, porque o projeto dele é sobre liderança, né? O projeto conectado com o propósito dele. Então ele fala que a essência da liderança, segundo Greenleaf que é um cara que inspira muito ele, é o desejo de servir uns aos outros e de servir a algo maior que nós mesmos, a um propósito mais elevado, que é a liderança servidora, é né? que ele acaba entendendo que que estava faltando no, nos Estados Unidos, principalmente, onde ele desenvolve o projeto dele. E ele fala que nas escolas, a gente acaba tomando uma vacina anti-liderança. Achei é, é fenomenal o termo, né? O foco está sempre em escolher um negócio, uma profissão, Tornar-se conhecido no seu campo, no seu nicho de atuação e chegar ao topo. O foco é sempre no fazer e não no ser. Isso é o que a gente aprende na escola, de verdade. Né? E aí na parte 2 ele começa a falar do atravessando o limiar. E essa citação aqui do Hermann Hesse, achei fenomenal. Cada homem possui sua vocação é, genuína, que é encontrar o, o caminho para si mesmo, a sua tarefa. Então, a sua tarefa é descobrir o próprio destino, não um destino arbitrário, e vivê-lo com integridade e resolução no interior de si mesmo. Esse autor é, também é, é fenomenal. Ele escreveu vários livros, Demian, um livro muito bom que fala de propósito também dele. E aqui ele engancha com, nos alertando para ter cuidado com a síndrome do quem sou eu, que é lutar contra os medos, a, a, aquela negação da nossa capacidade de fazer diferença, aquela insegurança, ansiedade, falta de coragem para arriscar, e que é o sentimento que ele teve logo após se divorciar do escritório dele de advocacia. Então, é a síndrome do impostor, é aquela pegada que a gente tem no início, achando que nunca vai ser é, bom o suficiente para entregar o que a gente precisa entregar para o mundo. Então, é muito importante a gente conseguir acalmar um pouquinho esses medos, porque senão eles travam, e você não consegue avançar. E aí ele, ele falou que durante o tempo ele arquivou os sonhos dele naquela caixinha rotulada do muito difícil. Sabe aquela caixinha que você fica assim, pô, não, eu bem queria fazer isso, cara. Era o meu sonho, mas muito difícil, não dá pra mim. É muito longe da minha realidade, nunca vou conseguir. E você vai que arquivando tudo ali nessa caixinha. E às vezes passa a vida toda e você não, não tira nada dessa caixa, não resolve tirar as suas ideias, seus sonhos do papel. E aí você fica vivendo o sonho dos outros, construindo, né, ajudando, montando cada tijolinho do sonho do chefe, o sonho da empresa, o sonho de um monte de gente para quem você está trabalhando. E os seus sonhos, os seus projetos vão ficando nessa caixinha do muito difícil, do impossível, do que não dá. Né? Então cuidado. E aí, o autor diz que foi um período, nesse momento de reflexão, tal que ele passou muito tempo sozinho, escrevendo, lendo, pensando, refletindo, meditando. E cada momento direcionado para a luta interior. Né? E com o passar do tempo, a visão da nova empreitada o absorveu completamente. E ela se transformou nele. Isso é muito legal, porque uma vez que você vai interiorizando, você vai visualizando esse novo caminho, esse novo projeto, nesse essa nova realidade ela fica tão forte que você se transforma naquilo dali, não tem mais separação. Né? E essa frase aqui eu achei fenomenal. No momento das decisões, no momento da decisão foi como se ele não tivesse escolha, não foi sobre o que ele deveria fazer, simplesmente ele não poderia deixar de fazê-lo. Então vocês têm que entender, quando vocês encontrarem esse projeto, que bate essa sensação de... Cara, não tem como eu não fazer isso daí. Eu tenho que seguir em frente com a parada. Quando chega esse nível de, de confiança e de fortaleza, cara, não tem como você não se dedicar à parada. Então você precisa sentir isso também. Não quer dizer que é fácil, mas é importante você buscar. Continuar nessa busca. Então ele sentia que nada o deteria, não permitiria que nada bloqueasse o seu caminho. E aí quando mudou sua mentalidade, as peças começaram a se encaixar quase sem esforço. Né, as sincronicidades, os incidentes imprevistos, os encontros com pessoas notáveis né, que forneceriam apoio ao seu projeto começaram a acontecer. Então, quando você consegue visualizar de forma tangível e clara o seu projeto, você muda sua mentalidade para que os seus pensamentos, as suas ações e a sua realidade comece a ficar mais alinhada né, no nível até inconsciente, subconsciente, pra que isso aconteça, a sincronicidade começa a pipocar para tudo que é lado. E aí, aquela, aquela ligação que você não esperava, você recebe de uma pessoa que vai se tornar o seu parceiro, de repente. Aquela apresentação, no um encontro que é feita e porra, é um cara que vai poder facilitar o seu caminho. É uma live que você assiste de alguém falando sobre assunto, que você fala, caramba, era isso que eu precisava ouvir, e você segue em frente. Então... Quando você se bota aberto e na boa direção, no bom fluxo, as coisas começam a pipocar e é muito louco. E aí, ele tem aqui um encontro com o físico David Bond, né? E eles falam muito sobre essa questão da unicidade do mundo, que eu falei, né? Ele diz que o mundo é fundamenta fundamentalmente inseparável, somos todos um. E uma vez que você começa a entender isso, você começa a agir de uma forma muito mais respeitosa com todos ao seu redor, né? porque está tudo conectado. E aí no presente, as pessoas erguem barreiras entre si por causa do seu pensamento fragmentado. Cada um funciona em separado. Quando essas barreiras forem dissolvidas, então emergirá uma consciência de que todas são uma unicidade, mas cada pessoa também retém sua própria consciência individual. Então ele traz elementos da física mostrando que Existem, sim, consciências individuais, mas que todas elas estão conectadas e isso, uma vez que a gente parar de pensar de maneira só, olhando para o próprio umbigo, né, de forma egoísta, individualista, a gente vai conseguir resolver os problemas do mundo de uma maneira muito mais consciente e efetiva. E, e aí ele dá esse recado aqui para o David dá para o Joseph, né, que é o autor do livro, você está à beira de um momento criativo, simplesmente se deixe levar, você não pode se ficar, é, você não pode se... É porque eu escrevo as paradas rápidas, eu nem entendo depois. Ele mantém se alerta, consciente, de forma que quando a oportunidade se apresentar, você esteja pronto para reconhecê-la e abraçá-la. Então, quando você sentir que está no movimento criativo, que você está tá prestes a, a desenvolver algo mais conectado com as suas paixões, que você acredita de verdade, você também não tem que ficar correndo. Você tem que buscar, nesse momento, paciência, sabedoria e observação. Porque quando a boa oportunidade de pintar, você vai sentir, você vai enxergar, você vai entender. Mas você precisa estar tá atento, você precisa estar tá alerta. Porque se você ficar no estado de zumbi, né, repetindo o que você fazia no passado e simplesmente naquela atitude sofá mental, aí você não consegue observar, é isso que vai pintar aí, as oportunidades. Ele traz os provérbios chinês, né? que se você cortar uma folha de grama, você estremece o universo, porque está tudo conectado né? no mundo inteiro. E os provérbios chineses são foda mesmo, tem, tem muita sabedoria. E aí depois, ele tem um lance aqui, ele conversando com outro cara que se chama Scott Peck, que ele compara o casamento a um acampamento base para escalar montanhas. Eu achei essa analogia muito legal também. Se você quiser subir até o pico, é preciso ter um bom relacionamento de base. É um lugar que você forneça abrigo, que possua provisões, onde se possam reconhecer cuidados e descansar antes de se aventurar em busca de um ponto mais elevado. Então aqui ele falando do... porque ele se separou né? e depois começou um novo relacionamento... E aí, esse relacionamento, que também foi resultado de uma série de sincronicidades, ele, ele vem fazendo a comparação né, de como é importante você ter uma base sólida e o relacionamento, seu cônjuge, é, tem um papel fundamental aí, não só na vida, mas nos seus projetos também. Pode ser aquela base que esteja faltando para você. E aí, ele traz aqui... É, isso eu achei interessante, né? Outro físico que ele... Ele diz que a doutrina de, todo, de tudo no universo se encaixa também. Ah, vamos lá. A doutrina de que tudo no universo se encaixa também parece como fio condutor nos ensinamentos do taoísmo, do budismo, neoplatonismo e dos filósofos do início da renascença. Então ele diz que telepatia. É... Clarividência, premonição, sincronicidade são apenas manifestações variadas sobre diferentes condições do mesmo princípio universal, da tendência interativa operando tanto por meio de agentes causais como não causais. Então tudo isso daí que a gente vê e não acredita tal, é resultado dessas conexões, né? dessa união que a gente vê, se você analisar no detalhe todas as religiões, né? você vê algumas coisas em comum se repetindo sempre tá tudo conectado, o amor é a base de tudo, né, e, e, e é tudo uma questão de, de energética também, né. Então isso se repete em várias religiões, é que eles trazem né, alguns elementos da física para também defender esses pontos. E aí, na parte 3, que é mais voltada para a jornada do herói, é, tem o um termo aqui que eu achei fenomenal, que eu acho que eu vou começar a usar mais, que é metanoia, não sei se vocês já conheciam, até fiz um post um dia desses, mas do grego representa mudança fundamental da mentalidade então precisamos todos disso, né precisamos nos tornar mais metanoicos para mudar muitos, muitas crenças aí da nossa mentalidade que foi formatada durante anos uma geração é, de várias gerações né? nos moldando e, e a gente precisa de mudanças fundamentais né? ele começa a falar de algumas dessas mudanças e aí o projeto dele foi desenvolver um fórum da nova liderança americana, né, com, com puta currículo, vivências transformadoras na natureza, programa completo que ele estruturou, levando em, em consideração a jornada de transformação interior do herói, né. E aí três estágios, separação e a partida, estágio inicial, provas, falhas e vitórias, né? inclusive a aprovação suprema na, na etapa 2 e finalmente o retorno e integração à sociedade. Então, foi um projeto animal, pô com puto impacto, pessoas super é, change makers, né? Agentes de mudança no mundo é, participaram, principalmente líderes americanos, mas é, conseguindo ter impacto global, né? E, e aí ele traz aqui as crenças dos 6Ps, que eu falo muito, desenvolvidas desde lá na infância, ele, ele nomeia como pressupostos básicos, né? E, e ele fala que acabamos sustentando esses pressupostos e nos identificando com eles e quando eles são desafiados, defendemos eles com grande emoção. Ele compara esses pressupostos a programas de computador nas mentes das pessoas, assumindo o, assumindo o contra e produzindo suas próprias intenções. Então... Ele faz essa analogia com software, né, programa de computador que eu já fiz algumas vezes, achei legal a forma como ele trouxe também. E é impressionante, é tão enraizado que quando quando alguém desafia e a gente ainda não está desperto para aquilo dali, a gente defende esse essa crença, né, falando não, não, você que tá errado, tal, porque a gente está tão doutrinado naquilo que que isso acaba indo contra a nossa identidade isso é foda porque quando mexe com a nossa identidade a gente busca proteção então é muito louco né você inconscientemente você você vai se afundando ainda mais e aí ele enfatiza né que existem muitas etapas na jornada do herói e ressalta a importância para você ter cuidado com as armadilhas principalmente quando as apostas são realmente altas né quando a energia é alta Muita coisa está acontecendo, as coisas vão bem, muito dinheiro está envolvido. É nesse momento que as ilusões poderosas ou hábitos de pensamento tendem a aparecer. Quando caímos numa armadilha, um ciclo vicioso pode ser deflagrado e a nossa situação pode decair com muita rapidez. Contudo, se a gente estiver consciente das armadilhas e permanecer né, em alerta diante desse perigo, temos grandes chances de evitar suas consequências. Então ele começa a falar de um monte de, de problemas que ele teve na jornada, quando ele começou a tocar o fórum tal, e quando ele não ficava atento, ele se via entrando nas mesmas armadilhas que ele tinha vivido lá na época do, da advocacia. E foi algo que eu vivi também, quando, você, quando eu me libertei da matrix corporativa e acabei entrando na matrix do marketing digital, que quando você não fica consciente, você começa a desenvolver novos hábitos, novas prisões, você começa a ficar dependente de... De, de outros tipos de julgamento, outros medos aparecem, então você precisa estar muito consciente para que você não se perca no caminho. Então ele falou da armadilha da responsabilidade, onde ele consumir, ele co começou a assumir muitos muito trabalho, né? muitas horas de trabalho, se sentindo responsável por tudo e todos, né? se achando indispensável no negócio, e aí ele se tocou que não, não é verdade, né? A armadilha da dependência, onde ele se sentiu também dependente de várias pessoas-chave, né? De apoio, de conselheiros, que sem aquele elemento o empreendimento iria falhar. E também não é verdade. Então a gente fica apegado a essas promissas de como as coisas devem ser feitas e, e perde de vista o que você está tentando criar de verdade. E todas as coisas grandes acontecem porque devem ser feitas. Né? São as mãos invisíveis que começam a colaborar quando você volta para o fluxo natural. Então, o convite que ele faz é sempre busque voltar para o fluxo natural das coisas, porque quando a coisa está enterrada, está fazendo muito esforço para seguir em frente, é que não está não legal. E também a armadilha da hiperatividade, né? onde ele ficou durante um tempo muito apegado aos detalhes, ao controle, mais horas de trabalho, mais produção, e isso também acabou é, prejudicando um pouco o caminho dele. E aí a grande lição sobre como pode ser simples reconquistar o equilíbrio quando se perde o fluxo foi quando ele contou essa historinha que eu achei fenomenal. Sempre que a gente anda ou corre, a gente está literalmente no processo de queda. Para para pensar, você está andando pé está sempre caindo, né? correndo a mesma coisa. Você está sempre caindo para o próximo passo. E se você não tem um movimento instantaneamente é, com destreza, caindo, de, se você não, não, não age de uma forma rápida, você cai com o rosto no chão. Né? E, e na infância, a gente aprendeu a nossa lição sobre o fenômeno de andar e correr de forma que quando nos desequilibramos, podemos nos corrigir quase sem esforço, reconquistar o equilíbrio e continuar no nosso caminho. Então é algo natural que a gente já desenvolveu, né? E, e muito simples de buscar esse reequilíbrio, né? Então a vida é como a gente estivesse andando, correndo. A gente está sempre caindo, mas sempre se reequilibrando e botando o pé no chão. Então achei fenomenal a analogia, muito simples, né? Porque a vida é isso. A gente está sempre caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. E aí ele traz aqui do poeta Antônio Machado, né? Ele diz que é, caminhante, não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Achei lindo isso. né? E é demonstra comprometimento com a jornada. E aqui ele traz um diálogo entre o é, Moyers e o Joseph Campbell, que, que é o autor né, do A ah, Bonitinha Passando, é, autor lá do, do herói de mil né, que eu falei, é, do storytelling, da jornada do herói. E eles tiveram uma série na TV intitulada O Poder do Mito. E aí, ele, o Myers ele fala aqui: Ó, você já teve a sensação, Campbell, de estar atendendo a sua chamada, ser ajudado por mãos invisíveis, né? Que são essas, essas sincronicidades, essas mãos que vão acontecendo, né? Que vão guiando o seu projeto. Ele falou: Cara, o tempo todo é milagroso. Eu tenho até uma espécie de superstição que desenvolvi como resultado é, desses anos aí das mãos invisíveis atuando o tempo todo. Nitidamente, se você. Atende ao seu chamado, encontra a sua felicidade, coloca-se mesmo num caminho que sempre esteve ali esperando e a vida que você deveria viver é exatamente aquela que você vive. Quando você consegue enxergar isso tudo e começa a encontrar as pessoas que estão no campo da sua felicidade de contentamento, elas abrem as portas para você. Meu conselho é, siga o seu contentamento sem medo e as portas se abrirão onde você nem imaginava que elas existiriam. Então é, é muita sabedoria mesmo, cara cara diferenciado. E aí indo para a parte 4, né, a dádiva. Ele começa com uma frase aqui do, do, do, do Goth o Got. Eu sempre esqueço é, a pronúncia. Quer dizer, eu não sei a pronúncia correta do nome dele, mas é um grande filósofo aí da, também pai da antroposofia e tal. Enquanto não estivermos comprometidos, haverá hesitação, possibilidade de recuar e uma ineficácia constante. Então é muito importante que se você decidiu seguir com um novo projeto, em um paralelo ao que você faz hoje, ou foi demitido e está tocando um novo projeto agora, ou realmente decidiu, é esse o meu propósito e vou seguir em frente, vou dar o gás, se comprometa, se comprometa 100%, 300%, não pense que não vai dar certo, acredite com todas as suas fibras do corpo que esse é o caminho, isso daí vai te ajudar muito a não ter hesitação, né? a possibilidade de recuar e a ineficácia constante, que é o caminho que algumas pessoas defendem né? de, não ter um plano, de não ter um plano B. É o plano A e o plano A e acabou, é isso, vai ter que dar certo até o final. Isso tem uma força enorme. Né? Não, não, não, assim, Do meu lado, eu gosto muito de ter opções, tá, ter um plano B, para mim é importante. Mas eu conheço muita gente que não tendo um plano B conseguiu se dar muito, muito bem. Então, para mim, ambos os caminhos funcionam, mas de qualquer forma, o comprometimento é fundamental. E aí aqui, ele depois descreve uma nova aventura que ele teve liderando o time o time de desenho de cenários futuros para o grupo Shell. Tá, Essa foi a segunda parte da, da vida dele como empreendedor, é, seguindo o propósito dele. E... E aí ele era responsável, né, com uma equipe multidisciplinar, incrível, de, de projetar é, cenários futuros. Né? Ele se perguntou, por que não desenvolver um cenário com base em todo o conhecimento e sabedoria que havíamos adquirido nos últimos dois anos, que eram dois anos de pesquisa para apresentar o cenário, e então usar esse cenário para ajudar a criar um futuro em vez de reagir a ele? O que, que nesse momento ele, ele, ele fala? É, eles estudam uma série de coisas só para desenhar um cenário mais otimista ou outro pessimista. Só que eles falam, cara, é tanta gente boa, é, tanta, é tanto conhecimento, tanta sabedoria aqui, por que, que a gente não desenha o cenário otimista? Né? A gente dá o gás para influenciar o mundo para desenhar essa nova realidade. Isso eu achei interessante porque é uma forma da gente... Todo mundo gosta de desenhar cenários, né? a gente acredita que minimiza um pouco o risco né, de dar errado e tal. Por que não desenhar um cenário incrivelmente otimista e com tudo que você tem à sua disposição e, e, e ao construir esse cenário, você investir para realmente desenhar esse cenário otimista, não apenas projetá-lo, né? E, e aí aqui... Aí, numa nova conversa com o David Bon, o, fí o físico, né, ele, ele diz, a habilidade de entender e pensar de forma diferente é muito mais importante que o conhecimento adquirido, que é o que a gente vê hoje né, em relação às habilidades do futuro do trabalho, dos profissionais do futuro. É muito importante ter essa, essa adaptabilidade de, de questionar, né, expresso postos, impostos. Né, e entender, pensar de forma diferente do que apenas ficar adquirindo conhecimento, né? Isso é muito mais valioso. E, e aqui, depois eles começam a falar sobre linguagem, é, é por meio da linguagem que criamos o mundo, porque ele não é nada até que a sua descrição seja feita por nós. E quando descrevemos, criamos distinções que governam nossas ações. Mas eu achei fenomenal essa parte aqui. Em outras palavras... Nós não descrevemos o mundo que, vive, que vemos, mas sim vemos o mundo que descrevemos. Então, cuidado com o poder da palavra, que vai ser até o próximo livro que eu vou, vou fazer um resumo aqui para vocês, os quatro compromissos que fala, um deles é, é cuidar com as suas palavras. E é muito isso, né? Cuidado como você está descrevendo a sua realidade, o mundo ao seu redor, porque se você estiver descrevendo de uma maneira negativa, pessimista, é assim que você vai ver o mundo. Então, inverta isso, começa a descrever de maneira mais positiva com possibilidades sem dúvida vai vai te ajudar também ele fala que os budistas levaram sete séculos para alcançar uma linguagem refinada portanto não nos deveria surpreender que nós no Ocidente é, experimentássemos alguma dificuldade nesse estágio né mal podemos ir além de algumas metáforas e é verdade quando a gente vê algumas descrições de fenômenos da natureza emoções sentimentos formas de pensar agir né por, por sábios que, que vem estudando isso há mais de, sei lá, mil anos, você vai para a Índia também, né, sabedorias como a é ayurveda de, sei lá, cinco mil anos, às vezes fica difícil a gente entender, a gente lê a parada e fala, porra, está viajando, tipo assim, né, é umas, aquelas frases lindas que você fala, porra, não entendi nada, mas vou postar mesmo assim, porque dá like. Então os caras mesmo 700 anos ali refinando aquela linguagem, a gente é muito literal, muito... É, tem que falar o, o, o tangível, o entendível. Então é interessante a gente parar para refletir sobre o poder da linguagem, sobre a, como às vezes a linguagem é limitada para expressar experiências, emoções, sentimentos, vivências. E isso me fez refletir um pouquinho, assim, achei legal. E aí depois fala né, sobre presença autêntica. Né? Se outros estivessem nesse mesmo espaço entrando nele, eles, entram, eles entrariam em ressonância conosco e imediatamente novas portas se abririam para a gente. Isso não tem nada a ver com estranho ou místico, isso faz parte natural da ordem das coisas. Então ele fala aqui dessa questão da, da, de, nós ser, de nós servirmos como antenas né, e termos campos de atuação que quando pessoas entram em vibrações parecidas, elas entram em ressonância com a gente. E aí ideias são captadas, sentimentos, emoções. E, e aí traz aqui um pouquinho de, de física também para explicar isso. E cadê, cadê? Essa capacidade é parte da ordem natural e é manifestação de algo que não havíamos enxergado antes. E não de algo que não possuímos. Esse estado está disponível para todos nós e ainda assim... É o maior de todos os tesouros humanos. Esse estado em que nos conectamos profundamente com outras pessoas e as portas se abrem, né, já que elas estão esperando lá por nós. É como se fosse uma ilusão de ótica. Tudo o que temos que fazer é observar com cuidado e ver que aquilo que viver que aquilo esteve lá o tempo todo, esperando por nós. Tudo o que temos que fazer é enxergar a unicidade que somos. Então aqui é trazendo ele fala muito dessa questão de, da união, né, da conexão e tem umas passagens lindas ali como, como essa. Ele fala de três mudanças fundamentais para a liderança criativa no mundo, porque é um livro sobre liderança também, né, como eu estava falando. E aí a mudança fundamental no nosso modo de pensar o mundo, né, em vez de a gente pensar o mundo de forma mecanicista, onde tudo é fixo e determinado, a gente começar a pensar numa pegada mais de universo aberto dinâmico interconectado cheio de qualidades vivas né estamos criando o futuro a todo tempo então é muito mais fluido maleável ele fala de mudê, mudar o é, um modo de compreender as relações né de um mundo fundamental é, para entender que o mundo é fundamentalmente conectado né, como a gente veio falando da unicidade e na natureza mudar o nosso comportamento um tipo de comportamento que não começa com a vontade, mas sim com a disposição. Quando você começa a escutar a sua voz interior que te guia à medida que a jornada se desdobra, é a confiança nos desfechos do nosso destino que começa a se apresentar de forma mais verdadeira. Então é a forma de pensar o mundo, compreender a forma de compreender as relações e o nosso comprometimento com, com a ordem natural das coisas. E aí... Eu achei essa a melhor frase de todas aqui, e aí eu vou, vou, vou finalizando com essa frase, porque eu acho que é, o, é uma chave de ouro. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de botar aí na caixinha ou botar no chat. Mas é do, do mestre Eckhart, essa frase. O trabalho exterior nunca será pequeno se o trabalho interior for grandioso. E o trabalho exterior nunca será grandioso se o trabalho interior for pequeno. Foda, né? Então, o que que essa frase, qual é a minha interpretação? Né? Que você, para desenvolver um projeto com impacto, um projeto que tenha significado, um projeto que, que ajude pessoas, um projeto que, que, que seja conectado com, com um verdadeiro propósito de contribuição, ele não existe, não é possível realizá-lo se você não fizer um trabalho interior, primeiro. Se você não tiver um olhar de autoconhecimento legal, se você não mergulhar profundamente, se você não olhar para as suas sombras, se você não se conhecer de forma completa, você nunca vai ser capaz de desenvolver um projeto desse. Então, para quem está querendo desenvolver um projeto mais conectado com o seu propósito, não fique buscando apenas o um enriquecimento ali de curto prazo, ganhar dinheiro, porque essas coisas todas são muito mais externas do que internas. Olha para dentro, para suas paixões, para os seus talentos, por que que te motiva, para o seu combustível né, profundo. Olha lá para a sua entranha, né, olha para dentro, para de olhar para fora. Depois do para fora vem naturalmente, uma vez que você começa a tomar decisões mais alinhadas com seus valores. Quando você começa a criar coisas, se conectar com pessoas, e se permitir viver experiências que são guiadas pelo seu coração, pelas suas emoções, e não é papinho aqui de ninguém é Não, é real a parada. E, e essas pontes, esse entendimento, né? Essa, esse poder do coração, hoje a ciência traz muita coisa estruturada, artigos. Se você tem o, o, um instituto que se chama é, é, Heart Math, é, Matemática do Coração, alguma coisa assim. O, quem é muito parceiro deles é o é, Joe Dispenza. Esse cara é... é é um dos caras que mais falam sobre o poder do, do, do amor do coração e de uma forma científica, porque ele era um médico e aí teve um, um, uma, uma passagem na vida dele muito, é, muito, assim sofreu um acidente que ia ficar paraplético, ele conseguiu se recuperar com o poder da mente, com o poder do coração, né? tem um milhão de livros, um milhão de, de podcasts, entrevistas, então bota aí Joe Dispensa, que você vai ver muita coisa legal e, e ele traz, né? né essa, esses estudos de uma maneira muito acessível e, e com uma linguagem legal para quem é mais cético. E é impressionante, quando você começa a, a, a conviver mais nesse, nessa energia e nesse, nesse universo aqui, mais do coração, mais das emoções... Aí ah, essa bagulhada toda aí acontece, né a sincronicidade, as coincidências, os projetos vão fluindo e, e o universo vai, essas mãos invisíveis vão mudando aí um caminho animal. Tá? Isso eu posso dizer que aconteceu comigo, diversos momentos acontecem e eu, eu passei hoje um dia a dançar né, de forma mais amigável com a sincronicidade porque eu estou mais aberto, eu estou mais observador, eu tô menos cético, então, eu, várias vezes eu, eu paro e, e confio. Simplesmente, sei que vai dar certo. Vão ter momentos de perrengue de grana, vão ter momentos que pô, a gente não conseguiu encontrar um hotel, um Airbnb, isso ok? daqui a gente confia. Confia que lá aí você encontra alguém que vai te recomendar uma coisa, vai te passar um link né? e as coisas vão acontecendo. E é muito louco. Quando você passa a desenvolver... É, você tem um monte de experiência, assim Você e liga uma chavinha lá na cabeça que você fala, não, tá de boa, vamos pra dentro. Aí você vê que você não precisa de nada. Você precisa apenas de confiança e uma boa intenção. E óbvio, comprometimento né? com, com a sua causa, com o seu projeto, que as coisas vão acontecendo. Não quer dizer que você tem que ligar lá, bangu e foda-se, esperar que tudo caia do seu colo. Isso... Porque isso não é comprometimento. Comprometimento é você dar o seu sangue, o seu gás, a sua energia para desenhar uma nova realidade, esse projeto, para dar certo. Pra... Então, principalmente no início, você vai ter que botar horas, vai ter que ralar. Não é uma coisa assim que, que vai acontecer do dia para o outro. Mas se você confiar no processo, na jornada, e se comprometer de verdade 100% né, com, com aquela causa ali, sem dúvida... Você tem um caminho aí com muita chance de, e mesmo que tenha um monte de perrengue que te faça, que você tenha vários fracassos, que você se questione, siga, tá? Porque não existe um sucesso sem fracasso, né? Fracasso não é, não é, fracasso é apenas uma etapa fundamental na jornada. Então quando você ressignifica o fracasso, você tem muito mais chance também de conseguir né, aproveitar o caminho. Porque o caminho tem que valer a pena, né? E por mais doloroso e por mais sofrimentos que existam ao longo desse caminho, você tem que aproveitar cada passo. Não adianta ficar só botando a felicidade lá na frente. Então, cada passo, mesmo que seja doloroso, mas tendo uma, um norte, um propósito por detrás, vai valer a pena. E aí o caminho vai valer a pena. O caminho vai ser prazeroso, né? Não quer dizer que vai ser só coisa boa o tempo todo, mas o caminho vai, vai ser satisfatório. Então, eu acho que essa é a grande busca. Então, esse livro, pô, é, eu acho que foi a terceira vez que eu li, né? Eu li a primeira vez lá atrás, reli fazendo todas as anotações, aí reli fazendo aqui esse esse resumo para vocês. E é um livro muito profundo, né? Que dá para você reler várias vezes, porque tem alguns conceitos que, que você precisa mergulhar de verdade para pegar. Mas é uma história de superação incrível, muito inspiradora do Joseph Dvorak, um cara, porra, que construiu coisas incríveis, né? e ele é muito verdadeiro, muito autêntico, ele traz de verdade assim, a história dele como um, um livro aberto e, e me ajudou muito a construir essa realidade muito mais conectada com o meu propósito e de entender, compreender as sincronicidades, não só de uma maneira mais mística, esotérica, mas de uma forma mais científica também. E foi uma ponte, ele, ele, ele traz uma ponte muito legal entre os dois mundos. Então, é um livraço, super aconselho. Vocês, é, quem ainda não teve oportunidade, ele não está assim, não é aquele tipo de livro que de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que todo mundo lê, que todo mundo fala, mas foi o primeiro que eu li. E eu já vi, muita gente, óbvio, já leu, mas é, é algo que não é tão óbvio assim, pelo menos nas rodas de conversas que eu já... Já perguntei sobre os livros, sobre o propósito que mais marcaram, que mais ajudaram. Então, para quem está tá nessa busca, livraço, super aconselho. Espero que vocês tenham curtido. tá Mais um resumo do Barba aí. Vou tentar, como eu falei, né me, compre é, me comprometer com um a dois resumos desses por mês. Tenho lido aí uma média de dois a quatro livros, dependendo né, do tamanho, da, da profundidade. Esse, o herói de meu face, está brabo de ler, porque é uma linguagem... Então, assim, não é aquele livro que você vai lá, lá, lá, lá. É, Você tem que pensar, parar e falar, nossa, aqui tal. E muita mitologia, eu amo mitologia, mas ele traz não só a mitologia grega, romana, mas traz mitologias nórdicas também, então ele vai fazendo umas pontes e umas histórias loucas e tal. Então, esse daí deve demorar mais um pouquinho, mas já estou engatilhado com quatro compromissos, que deve ser o próximo aí. E vai me dando feedback, vai mandando aí para mim em direct, falando se vocês gostam desse formato. É que eu vou transformar isso daqui depois em podcast também, botar lá no YouTube e tal, para quem chegou aí no final poder assistir com calma, tá? E, e vai me falando aqui que eu posso melhorar, como que eu posso deixar esse tipo de, de, de live aqui mais interativa, mais dinâmica. Para mim é sempre importante ouvir vocês, então, por favor, me mande direct, me falem o que acharam. Né? Se vocês tiverem recomendações de livros para eu fazer. Resumo também me mandem, porque eu tô, tô numa fase assim querendo reler alguns livros que, que me ajudaram bastante. Então eu sempre vou tentar pegar um livro que eu já li, que me marcou, que me ajudou numa fase específica da vida ou com conhecimentos bem tangíveis e práticos e vou trazer aqui para vocês também. Então vai mandando é, recomendações, que assim eu, eu sempre consigo trazer mais valor para cada um, beleza? Então galera, bom domingo. Obrigado pela presença de todos. Beleza? Seguimos. Boa noite para todos e até a próxima. Valeu, galera!